Eu vou falar isso, eu quero que você da sua opinião, assim, de, de lata. Sim. Esse estilo de vida que essa pandemia, de certa forma, tá impondo algumas pessoas, tem muita gente que já tava vivendo esse estilo de vida, como você disse, é um tempão. Tipo, de se retirar, de se fechar. Você acredita que isso, de certa forma, tem sido uma consciência mundial que tem sido lançada no universo e levado as pessoas que estavam inconscientes a, é, de certa forma, inteiro dentro dessa vibe? Eu tô achando que eu que criei esse negócio, porque eu que eu criei isso, né? Então, se eu tô vivendo isso é porque eu queria que todo mundo o que eu vivi. <risos> eu ah, tenho tá, é né? eu eu a mesma tô sensação. Novidade, eu. eu falo assim, caramba. Porque, tipo assim, é lógico, tem as perdas, tem as situações negativas que estão tá acontecendo. Tem. Só que se você pega em número, é menor do que muitas outras coisas estão acontecendo. Porém, Sim. é extremamente letal. Pô, mas, meu, de certa forma, tem muita gente que tá tendo oportunidade de ficar perto do filho que não via fazer meses. Sim, então, com existem coisas boas acontecendo também. Só que a gente tem uma tendência tão negativa ao olhar para o ponto pior que está acontecendo. Não é verdade? Sim. É uma coisa que Sim. a gente fica preso, né? É o que você falou, ah, o cego repetitivo, né? Fica naquela tendência Sim, é, eu, de sempre ver o lado negativo. Eu vi muita gente triste e vi muita gente se perguntando o que fazer. Né? Então assim hoje, que, que se eu puder dar um conselho para todo mundo que está aí vivendo esse momento é Busque agora... o que, que Eu amo a internet Então eu amo... eu Tipo assim, se eu fosse abrir um negócio físico Para mim eu acho mais difícil que eu gosto de viajar, eu gosto de estar tá movendo Mas, por exemplo, eu amo o mundo digital Então eu acho assim, cara, se uma menina sabe fazer cabelo Cara, começa a fazer vídeo de cabelo, começa a doar Esse é o momento de doação O que, que eu posso doar para as pessoas que estão do lado de lá da tela? Não interessa, eu tenho 10 seguidores Fala com esse 10 seguidor. Passa a sua mensagem. Eu tenho alunas aqui que eu estou falando, eu criei Instagram para elas, criei YouTube, tudo, tudo. Falei, vai falar o que você está vivendo. Lê um pouquinho, transmite. O que você está vivendo? O que você está sentindo? Porque isso vai ajudar. Você vai evoluir, você vai trazer mais gente para poder evoluir junto. Porque às vezes as pessoas têm muito medo desse processo evolutivo de ficar sozinho, de não ter o apoio de alguém. Então, assim, eu tenho uma irmã minha que eu comecei a ensinar para ela algumas técnicas ali. Ela falou, nossa, mas aí o povo vai me abandonar. Se eu começar a viver isso, o povo não vai não vai andar mais comigo. Então, as pessoas têm muito medo do outro. Do que que o outro vai pensar se eu evoluir, se eu não acreditar mais naquele Deus que eu acreditava? Mas eu acho que agora é o momento de colocar as crenças na mesa. Colocar tudo o que eu fazia antes. Se antes eu trabalhava para alguém, para ganhar um dinheiro, para viver o sonho de alguém, qual é o meu sonho? O que eu tô fazendo aqui? Todo mundo veio com a mensagem. Todas as pessoas têm uma mensagem, não interessa. Todos têm uma missão aqui. Às vezes não um vai ser cortar cabelo, não interessa, mas se você seguir a sua missão do jeitinho que você é, a mesma mensagem que eu passo, tem um milhão de gente passando, mas a essência é diferente. Então assim, o processo de um vírus ou de qualquer coisa é uma consciência universal, na medida Sim. que eu entendi que eu alterando a minha consciência sozinha aqui no meu quarto, por que, que aquele processo do taoísmo da ação pela não -ação? Quando eu estou sozinha aqui fazendo a minha limpeza e não pensando em nada negativo, eu já estou contribuindo com 80% de liberdade.